E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasero. Hoje vamos dar uma revivida no Clash Royale, jogando aquele desafio do Deck Mágico, que foi o mais votado numa enquete anterior feita no canal RetroGamesBR 3.0. Mas primeiro, vamos abrir alguns baús. Temos até um de graça aqui. Ó. Vamos abrir, vamos ver se tem alguma coisa que preste. Ourinho, Goblins, Bola de Neve, Espírito de Fogo, Mosqueteiro. Pelo Ourinho. <risos> Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso deck mágico. Qual será? Mago de Gelo, o Zap, o Gelo, a Bruxa, a Bruxa Sombria, o Arqueiro Mágico, o Mago e o Mago Elétrico. Só a gente da magia. Vamos abrir alguns bauzinhos que já estão esperando. A ver se vem alguma coisa que presta. Geralmente não vem coisa que presta, nesses baús de prato, mas... O dinheirinho a gente nunca renega, né? aí, vamos catando para ter mais um aqui tenho um que tem um que ainda não está pronto Eu acho que a minha internet está falhando aí ouro cabana ordem beleza vamos abrir o último aqui vamos gastar mais geminhas não faz mal mas vamos ficar com aquele inventário limpo aí show de bola e praticamente as mesmas coisas que do outro vamos meter umas batalhas melhor de cinco deck mágico na área pessoal não esquece de se inscrever aqui no canal brasileiro youtube.com.braseiro se inscrevam também no RetroGamesBR 3.0 se inscrevam no Aula de História na Web 3.0 por favor, me puder dar aquela força eu agradeço essa internet vai deixar a gente jogar um pouquinho minimamente bem hoje aí, deixa eu ver vamos meter essas os magiquetes, olha lá arqueiro, dispara uma vez. Aí, o arqueiro disparando uma vez, o arqueiro disparando a gente ganha terreno Porque a range dele, né, o alcance dele é bem grande então, Vamos tirar dano desse louco aí Agora é torre contra magia Boa, vamos levando, vamos levando A, a, aquela princesa, é, é, ela é desgraçada Porque a range dela é muito longa Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho que dar um susto nela A queda do mago elétrico, ela já dá dano Então isso me ajuda ah, Ali que foi o um problema Aqueles goblins de, de barril e tudo mais, eles não podiam ter passado. Limpar ele um pouco a luta, vamos largar a bruxa sombria. Ai quero caramba! Vou tentar segurar aqui no, no gelinho. Ele tem um balão né, então... <risos> o balão me, me ajuda muito nas minhas técnicas, nas minhas táticas. Ah, maldição! Agora apertou. Eu não tenho, eu não tenho atacantes fortes. Aí, eu vou levar esse, esse balão dele antes. Pra tentar fazer um ataquezinho mais poderoso lá na frente. Aí, ele Vai levar minha torre, vai? não eu vou levar dele também. A gente vê que lida. Eu tenho que segurar aqui um minutinho. Pega disso. E agora enquanto ele larga esse balãozinho dele. Levanta, demônio! Eu posso for, formar um timezinho bem, bem violento aqui Ele tá me dando muito dano por causa desse balão dele Ah, errei o balão, não acredito! Maldição, cara, errei o, o time do gelo no balão. É, perdemos. Balão é difícil de negociar. <risos> tá bom. Agi, ou Oji, me levou a primeira partida. O deck mágico com suas peculiaridades. Vamos para a segunda partida. Vamos lá, não, não vai ser invicto. <risos> ou vamos tomar de zero. Bora. Lembrando, pessoal, isso aqui foi um, um deck escolhido numa enquete no canal RetroGames BR 3.0, porque o Brasil ainda não tem comunidade, né? Ele ainda é criancinha, tem 300 e pouquinho inscritos na época da gravação desse vídeo, né? Então, a gente não conseguiu fazer uma enquete própria do Brasil. Ah, maldito! Eu odeio aquela princesa por causa do alcance dela. Não, eu vou dar. Isso é consigo dar um stun nele. Segura, segura, segura. Aí. Segura Ligeiro! Ligeiro! Spawn novamente, Agulho! Ah, que demora! Aí, deixa aí, agora, agora eu vou ter que esperar segundo, farmar Elixir. Bota a bruxa pra caminhar Ah, Maguinho, gente Você Tá tomando dano demais Não vai Contra a horda, esse mago que é o ideal Aí, agora vai Ah, minha gente Ah, balão junto, vai tomar banho Mas foi desse nossa! Dois balões juntos! Ele caiu o balão no lugar errado. Eita porra. Eita poma! Morre, garro! E já se foi, descuador. 2x0 pro... contra o deck médico. Vamos dar aqui um bom jogo contra o Delta. E eu digo, em, em circunstâncias diferentes, talvez pudesse ganhar, talvez pudesse perder de novo. Mas o deck mágico, ele tem suas peculiaridades. Ele é um deck fraco contra o encontramento, né? Quando começa, a chegar muita gente. Então, vamos lá. Terceira partida. Contra a Juliane Ban. Ah, todas têm essa raio dessa, dessa princesa. Vai tomar banho. que catar, rapaz todo mundo tem encerrado essa carta se a gente vai gastar tudo de carta para matar os cavaleiros dele acabou o jogo <risos> nem chega. Nem chego na torre do cara. A bruxa sobrinha não, não spawn, mas.. Mas morceguinho quando morre, rapaz, que me ajudava um monte só. Essa, essa tática técnica. Esse gigante também aqui ele é complicado. Rapaz, eu tô ferrado com esse louco Minha esperança é que ele spawnasse um morceguinho, que acontecesse um monte de coisa, mas nada flui com os planos do Viver, viu? Demoro tanto para jogar. Quando eu jogo, minhas táticas, minhas técnicas não funcionam mais. Esmagou todos os meus bonecos. Nossa, o maluco já, já levou todo mundo. Rapaz, pelo menos eu consegui. Algum daninho eu consegui dar na torre dele, mas É ridículo esse daninho. Ele tá um dano violento aqui, mas se ele magar mais cavaleiro, eles vão meus magos tudo. Vai, é pouco tempo, vai bruxas. Dá olha leve. Beleza. Um foi. Ah vai bruxa de uma vez vai boneco! Demora! Vai, mata essa princesa primeiro, por favor. Aí, boa. Ah, agora a o campo. Vai, vai, vai, vai, vai, Não tem bem valer que eu valeu, nós vagamos os bonecos ali, maldito. Maldito. Ah, vai ganhar com a bola de fogo. Ah, moleque. Ah, eu não tenho ataque para isso. Me falta um poder de fogo, maldito. Ah, me falta uma bola de fogo, um relâmpago, uma coisa. Mas ah, tá bom, foi boa partida. 3 a 0 pro adversário. Somos a vergonha da Poffisson, mas estamos honrando o deck mágico. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Bora pra quarta Quarta e penúltima partida Será que vai ser de zero, rapaz? Tá doido Vamos lá, bruxa Onilda Olha, se essa aqui tiver a princesa também É o deck das princesas Será que tá gostando algum evento de princesa? Ah, Maldição Vai, vai, vai, não sei que isso. Eita. Caraca, velho. Cara, não deixa nenhum andar. Ataque por esse lado e ca pelo outro. Ah, deixa eu juntar ele de aqui Aí, agora vai. O que avacalharam foi a bruxa não spawnar mais o morceguinho quando morre. Ah, você ajudava um monte, cara. Foi nas cartas erradas. É louco! Aí, o netball. Ah, ele mata numa vez, bruxo. Ó! Ah, desperdeci o um zap. Tá tão ruim de eleixir que eu é desperdeci dois. Vamos lá. Deixa eu correr agora e até agora não usou nenhuma bomba, no bomba não, eu ia falar só que ele usou foi o veneno, mas tipo, bola de fogo, aquele raio, aquele negócio, eu não, eu não vi ele usar. Ah, fantasma, eu Vai, boneco! Vai, boneco! Vai, boneco! Deixa o boneco. Arrega, deixa Aí. só vem. O melhor que segura ele um pouco, essa não segura o medo Ei, dura um vivo, pessoal Ah, continua intangível, sabe? vai tomar banho. Esse aí eu não gostei. Aquele fantasma dele não está meio roubado. Vai, morceguete. Vamos, morceguinhos, me ajuda. Ah, eu errei o bagulho mesmo. Ah, que é meu. Ah, vai ser difícil. Quatro a zero. Agora tocando tô ficando com raiva, agora eu tenho que ir pra última Tá louco Bora, última Última chance de honrar o deck mágico Que tá brabo Esse player aqui não sabe jogar com esse Ah não, cara Eu não tinha muita escolha. Eu odeio aquele, aquela boneca lá. Nossa Senhora. Uma espadada desse cavaleiro do príncipe já matou o Margalete. Isso aí é só pra estamina mesmo, não adianta. a juntar um pouquinho de lixeira, pra tentar largar as duas bruxas juntas bora Ah, mano do céu aí congelado, antes de morrer pelo menos Aí, um daninho a gente deu. Foi pouco, mas ele gastou muito elixir naquele boneco. Então, deixa, vamos, carregar elixir, vamos carregar o nosso elixirzinho também. Agora, senhora! Senhora! Ah! Pega a ferroça. Pega a ferroça. Spara os morcegos. Spara os morcegos. Os morcegos. Você tem que mandar as cartas fazer o que elas têm que fazer, bravo. Não é, Carmen? O nome Gasta nove de lixeiro nessa carta. Ah, vai, mano. Não acredito. Para de atirar na minha torre, bicho desgraçado. Ah, fala sério. Tá 5x0, fora raiva. Tá bom, tá aí o deck mágico <risos> que me pediram. Tomamos um 5x0 bonito. Mentira, foi horrível, foi estressante. Mas tá aí, promessa é dívida, jogamos nosso Clash Royale novamente. Espero que vocês tenham curtido a minha Rage atual. <risos> Muito obrigado para quem acompanha até aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal Brasileiro, se inscrever no Auditorio 3.0, se inscrever no Retrogames.br 3.0. E se surgir mais algum canal, falo para você se inscrever também. Reparem nossas telas finais, tem muitos parceiros e vídeos recomendados. E nos cards, as cards interativos aqui em cima, no cantinho do vídeo. Já falei demais e até a próxima.